Esse pedalzão aí, rumo até a Ipioca, fazendo um ciclo turismo, passando aqui na frente ao pato. I'm not afraid of Think you're the Ali Ali Tem aqui também, viu é cada local massa da pega aqui dentro Olha aí, a praia é cheia Isso é lindo Aqui é lindo, já vim pra cá é muito lindo. Não é não aqui, né? Aqui é bem família, mano. Lá na frente ali. Ali. É. Isso é vida, meu amigo. A gente tem que viver. A vida a gente só tem uma. É. <risos> tá bem mais cara. É. Olha ali, ó. vamos pra lá. Aqui é lindo demais, meu amigo. Galera, essa é a minha nova bike aí, uma One. Beto, fala aí um pouquinho dessa One aí, o que é que ela tem? O que é que ela tem de melhor para oferecer ao ciclista? Joia. Aqui é só coisa boa, viu? É um grupo do Rolotech. Esse aqui tá com o um cassete de 11 36, é, com pé com pedivela Rolotech duplo. É uma bike bem, bem filé mesmo, muito boa, bem agressiva nas trilhas. Que fica bacana, um custo-benefício ótimo E que vale a pena você investir que fica uma verdadeira máquina de bicicleta, muito boa mesmo E vamos pedalar que a saúde agradece, né? E é isso aí, valeu galera! E aí Xalão, o que você está achando aí do pedalzinho de hoje? Pois é né Alex, volta aí a rotina Agora como, não mais como amador, né? Naquela velhas bikes comuns agora nas nossas bikes aí topada né? agora não tem mais nem início nem fim quando for a gente vai vamos, tentar, vamos bater na Alemanha agora Deus quiser mas é isso e aproveitar o que a vida tem de melhor né natureza aí ó. o que não falta é destino aqui na, na nossa terra fazer essa rola todinha aí bater lá em Maraguí qualquer dia desses Felipe vê esse vídeo prepara aí Felipe quando você vier agora traga uma bike aí topada na Alemanha a gente bater do canto a outro aqui matar a saudade aqui das nossas pedaladas beleza vai que essa natureza aqui o mar e a lagoa até a praia, vai pedalar até a praia, e é isso aí. Esperando só o Beto aqui pra gente seguir viagem, fazer esse cicloturismo aí legal. Vamos! Tá pronto! E aí, tá bomzinho pedal top demais. Um é lugar maravilhoso desse. Só perdeu quem não veio. E aí, tô gostando Deus. aí? Só não fica melhor ainda porque ainda não achei um banheiro. <risos> é, né? bem, é. Mas pode ficar, ficar à vontade aí, Marcos. Ah, vai ser <risos> aqui, então... Mas nunca vem pra estimazão. Uh! Ai, puxando. Esse pedalzão aí, ó, masão aqui de Maceió, praia de Pioca, é isso aí, dá uma mergulhada aqui, tá ótimo, tá ótimo mesmo, é isso aí, curtei um pouquinho mais aí o pedal. Concluindo aí esse pedalzão aí, já na subida da ladeira, de Jacarecica, deixando esse vídeo aí deixa aquele like se inscreve e ativa as notificações isso aí vamos voltar os pedais aí vamos ver se falta um conteúdo melhor aí do nosso canal pessoal vai lá na frente mais atrás aí E na areia é da praia, né? Eu não funcionando esse negócio não, né?